Salve, salve rapaziada, estamos aí com mais um programa Londresportes no ar. Hoje nós temos a presença de nada mais, nada menos do que o professor Yucinho, o mega ultra campeão de tudo que teve no futebol de campo em Londrina, esse homem tem dedo dele e também nada mais, nada menos do que uma das lendas do futebol amador de Londrina. Ele... Alan CR7. O Wilson e Alan, sejam bem-vindos. Se apresenta para o pessoal aí vamos dar início ao nosso programa. Obrigado, Diego, pelo convite. É um prazer estar participando pela vez primeira desse programa, que com certeza terá uma repercussão muito grande, porque onde se fala do esporte amador, onde se fala daquilo que é da nossa cidade, é sempre bem acolhido e espero que seja a primeira de muitas vezes que esteja aqui. Diego, é um enorme prazer estar fazendo parte aqui do seu programa. Um projeto que está começando agora, espero que tenha muito sucesso, que depender de mim, pode contar comigo. Fico muito feliz de estar de tá hoje aqui podendo participar e estar tá sendo um convidado teu. É, meus amigos, essas duas pessoas que estão aqui hoje, esses dois convidados que aqui estão hoje, são lendas é, do futebol amador de Londrina e também das Escolinhas. E hoje eu vou começar o programa com uma coisa meia chata que aconteceu na terça-feira é, em nome da academia futsal do professor Renato, eu venho pedir desculpas à equipe do Curitiba que eu tenho certeza que está nos assistindo nesse momento a equipe do Curitiba e a equipe do Pascolati é, em momento algum nós tivemos a intenção os professores e nós do programa de menosprezar ou até mesmo denegrir a imagem da instituição Curitiba Futsal e da instituição Pascolate, muito pelo contrário. Então eu deixo aqui as nossas desculpas, tanto a minha como apresentador e do programa Londres Sport, como também do professor Renato da Academia Futsal. E deixo o meu programa aberto, aberto para vocês poderem falar também a respeito. Tanto o professor do Curitiba, se preciso for, a gente faz uma chamada ao vivo e a gente esclarece toda essa situação e o Pascolate está convidado a vir no programa para também esclarecer essa, esse mal entendido. O é uma pena que repercutiu negativamente uma brincadeira de, das crianças. Você que tem a categoria de base que tem as crianças, além de mais, um sub-9, é, são crianças, são praticamente uns bebês ainda que estão aprendendo as coisas numa brincadeira, levaram para o lado negativo. E, e, e para você ter uma ideia, nós tiramos até o programa do ar porque estavam tendo represárias contra o professor Renato, infelizmente. E o senhor queria que você que é professor de, de, de, de escolinha, tá? eu sei que o seu rendimento é uma uma situação, às vezes o caso até diferente, mas eu gostaria que você, melhor que ninguém, é, para explicar uma situação dessa e é que levaram para o lado negativo, em vez de levar para o lado positivo de uma brincadeira das crianças. Pode ter certeza, aqueles que estão nos acompanhando, você, o próprio, os próprios treinadores que envolvem, eu conheço bem o Renato, isso aí foi criança que falou e... Falaram na inocência, não falaram com maldade. Isso aí faz parte do, do futebol, faz parte do esporte de uma maneira geral. Até conversava, falamos aqui em off, né? porque o futebol está ficando chato por causa disso. Aí. Você não pode comemorar o gol, você não pode tirar onda no adversário, lógico, com respeito. Então, está se tornando chato. Mas isso aí, acho que não, não deveria levar a proporção da forma que levou, não. Alan, o que, que você tem para falar a respeito dessa situação? Você que é jogador já jogou por vários clubes é, é teve na base inclusive é tentou profissional e, e, e o que, que você como atleta agora é, é tem a falar de uma de uma infelizmente de uma repercussão tão negativa como essa Diego eu, é, eu joguei em, em vários clubes assim enquanto criança isso faz parte do do, do futebol tem aquela zoeira que você quer zoar né então, o futebol está se tornando muito chato, porque as pessoas acabam levando muito para o lado pessoal, que eu acho que não deveria ser assim. Infelizmente, um vai ganhar, o outro vai perder, às vezes acontece do empate, mas é, faz parte, isso faz parte, entendeu? E eu, por já ter jogado muitas vezes, quantas vezes já fui zoado, e gosto de zoar também, porque isso é legal. Joguei. E que nem você falou, assim, que eu tentei profissional, eu joguei até, vou ser bem sincero para você, eu joguei até quando eu quis. Né? Tentei até quando eu quis. Eu não sou um cara frustrado por não ter conseguido chegar profissional, porque eu não tentei mais. Fui até onde eu quis. Né? Então é isso. É, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de é, a história do Greminho. O Wilson, eu já fui é, pai de jogador seu... Nós já viajamos junto, já fizemos... É, eu falo que eu faço parte também da história do greminho. Então, eu queria que você, Wilson, colocasse para gente aqui como que nasceu, o, desde quando o greminho existe e quem já passou pela, pelo greminho. A história do greminho é longa, né? E, com certeza, você e sua esposa faz, fazem parte da nossa história. Há 23 anos que eu sou, assim... Não digo o dono, né? mas eu que estou à frente do greminho e o Grêmio existe há 25 anos, que antes era o Itamar, todos conhecem o Itamar Bernardes, ele que me levou lá para o futebol, na realidade. E 23 anos com uma história bonita, que eu acho que o Grêmio se consolidou, é uma das referências de Londrina. Nós não somos melhor do que ninguém. Tentamos fazer um trabalho diferente, às vezes conseguimos, às vezes não. E nesse espaço de tempo longo, com certeza, muitos atletas de todos os níveis passaram pelo greminho os últimos aí que que estão em, na evidência maior o Mateuzinho do Flamengo né o Marcão que está na no Galatasaray e ambos chegaram ao greminho em posição diferente né o Mateuzinho era meia dez autêntico inclusive em 23 anos um dos mais inteligentes que passou por mim e o Marcão era lateral esquerdo né? o atacante no, Vi que ali não dava para ele, aí foi voltando até que virou zagueiro. né Da mesma forma que o Vandinho, quando o Vandinho começou comigo no Grêmio o Vandinho chegou como zagueiro. Imagina se fosse zagueiro hoje, com aquele tamanho. Na época já não teria condição, hoje menos ainda. Então, são 23 anos de uma história, como disse, muito bonita, muitas conquistas, né poucas adversidades, mas a adversidade, em todo sentido, faz parte no futebol, né? É frustração, mas as, as, as alegrias foram bem maiores do que as tristezas. Agora vamos lá, Alan. Conta pra gente, desde o terrão do Santa Rita, até onde esse homem chegou, Alan. É verdade, eu, eu comecei jogando no Santa Rita, na época lá na escolinha do Polivalente. Inclusive, muitas vezes já enfrentamos o Wilson e jogamos, e todas as vezes que ia jogar lá era muito difícil jogar, como ele falou que a escolinha dele já tem é há anos e assim eu comecei no Santa Rita mesmo foi com 10 anos de idade depois eu fui para futsal é, pelo polivalente também é, joguei em vários lugares no PSTC no Londrina mas é aquilo que eu falei para você tipo eu joguei até quando eu quis e depois eu um tipo assim quis mais jogar futebol amador ficar jogando futebol amador não quis levar em adiante assim seguir uma carreira profissional tentei, mas eu cheguei lá que eu vi algumas coisas que não era para mim, então eu saí fora. E o que aconteceu com o Valente? Que é do professor Claudemir, o, o Mimi, como conhecido no no, no no meio do futebol. Claudemir, um abraço, Claudemir. Nós somos parceiro é, em várias viagens quando eu tinha a escolinha do Londrina e eu e o Elias nós éramos sócios e o, o Claudemir era um dos parceiros nossos que viajava junto conosco. É um parceiro de longa data aí e, e, e é uma estima muito grande. Wilson, é, falando do Mateuzinho, ontem o homem esteve em campo, hein? O homem esteve em campo ontem, jogou bem, vitória do Flamengo, o menino esteve lá e mais uma, uma vitória para o currículo dele, né? O Mateuzinho está ficando, a cada jogo, mais confiante, mais seguro daquilo que faz, né? Antes era aquela indecisão, às vezes entrava, às vezes não... E o que deixava ele, eu acredito, né, embora ele não me disse isso, deixava ele um pouco chateado é porque o treinador improvisava um lateral esquerdo na direita e não oportunizava ele. Mas é o dia a dia do Matheus, ele mostra sempre nos treinamentos, porque eu sempre digo que é nos treinamentos que você conquista seu espaço na equipe, e ele vem provando isso nos treinamentos e mais nos jogos ainda, porque os jogos nós acompanhamos todo. E estamos vendo a performance dele, na minha concepção, não é porque eu conheço mais uns um dos jogadores que jogam na direita com maior regularidade, que está em maior desenvolvimento no momento, é o Mateuzinho, e torço muito para ele, porque merece muito, muitos merecem, mas ele é um daqueles que merece mais, pelo pelo comportamento que ele sempre teve comigo, com todos os parceiros, também da forma com que ele participava dos treinamentos, você participou de algumas viagens que ele estava também conosco, a a família sempre o apoiou, né isso também é substancial para que o atleta tenha uma conclusão na carreira. e para isso não faltou a ele. Espero que a situação dele continue da mesma forma, ele sempre evoluindo, porque cada dia você tem que matar um leão. Né? E com o Mateuzinho não né, é diferente, e o Flamengo, né, time de massa, time que está sempre em evidência hoje, na minha concepção, é uma das maiores equipes do mundo. Então, lá acredito que seja mais difícil, mas ele está muito bem seguro do que está fazendo e tem a confiança de todos, então, com certeza, o êxito dele será maior do que está tendo no momento que o Renato Gaúcho gostou dele, né? A gente fala que quando o treinador gosta do do, do, do atleta, ele fica mais fácil e um, uma uma das das peças fundamentais que eu sempre cito, é até amigo do, do Alan e meu amigo também, que eu conheço desde pequenininho, Rafinha. Quando jogou no Bayern, que, que, que tinha um treinador que gostava dele, ele era titular absoluto. Aí quando entra um treinador que não gosta ou que tem alguma coisa é, que... Na, na, na jogada tática dele ele não serve por uma, um detalhe ou outro então pesa e o, o Mateuzinho ele vinha tendo esse, esse grande problema com os treinadores passados que colocavam ele faltando 10 minutos, 5 minutos, isso quando colocava e agora o Renato é, tá dando corpo, tá dando é, é, volume de jogo e tá deixando ele jogar e a gente começa a ver um crescimento muito grande no Mateuzinho e lembrando o, o também que no Grêmio nós, temos, nós tivemos o Luiz Felipe, que, que também foi para a equipe pra categoria de base. Nós temos o... Me fugiu o nome dele aqui agora. O um menino que jogava na zaga para você, que está no Atlético hoje. O David. O David. David. E entre outros jogadores, eu falo esses dois porque foram dois que eu acompanhei muito de perto esse desenvolvimento, como o do Mateuzinho. E, e, e também... É, é, é, eles rodando o, o Brasil todo aí, eu queria que você colocasse também a respeito desses dois atletas que hoje estão também galgando é, em clubes de alto nível e buscando seu espaço também. Então, Luiz Felipe é atacante, né? filho do Denner, atacante forte, de área, característica bem diferente do que os atacantes têm hoje, porque muitos atacantes jogam de lado, jogam aberto e ele é um daqueles únicos que jogam de frente, atacante de área, né? cabeceia bem, que é uma das maiores virtudes dele, e muito forte, né, assim? forte demais, né pra, se consegue segurar o zagueiro, fazer um pivô muito bem, está no Atlético Mineiro, e o David no Atlético Paranaense, né? até existia a possibilidade dele ser convocado para a seleção brasileira, e não correu porque se lesionou, então isso aí, não que frustrou, mas isso aí deixou o ego dele foi lá embaixo, mas voltou a trabalhar, depois se lesionou novamente, e agora está incorporado à equipe sub-20 para a Copa São Paulo, torcer para que ocorra tudo né, da melhor maneira, porque, é, às vezes, você não adianta ter só a competência, a sorte tem que andar ao lado, você não pode ter contusão, você tem que ter o um treinador que se afeiçoa com o seu trabalho, com a sua maneira de jogar, espero que esses meninos tenham tudo isso aí. Mas, como você falou, dois dos que você conhece, mas existem muitos outros, né? Aí, no Londrina agora, né? apesar que ele não está tendo oportunidade, também não sei como que é o dia a dia dele, está o Juan, né? o João Nascimento, o Felipe, que infelizmente foi liberado pelo Londrina, umas coisas que aqui eu não consigo entender, e muitos outros. Mas tem o, que você também acompanha, esteve conosco, o Augusto, que é no Atlético Paranaense, titular, Luiz Jonco, no Internacional, entre outros. Né? Citar isso aí, porque é os que você teve uma convivência com eles no greminho. Eu falo, gente, a história desse homem dentro do futebol brasileiro é monstruoso. Eu falo brasileiro porque os atletas que passaram pelo Greminho, hoje estão em equipes como Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, passou pelo Figueirense, passou pelo Juventude, passou por vários outros clubes e estão galgando é, é, os seus espaços. Alain, fala pra gente aí assim, tá certo que você falou que jogou até quando quis, e você teve uma passagem também é, pelo Futebol 7, aonde eu tive o prazer de, de tê-lo é, é, na, na Liga, que eu era um dos, dos sócios da, da, da, da Liga, tive o prazer de vê-lo de novo jogar. Eu ouvi quando era criança, não, não que eu sou velho, tá? não é isso, é uma outra coisa, mas vi você jogar naquela equipe onde tinha você, Thierry e companhia limitada, Lá no, no, no Santa Rita. E depois tive o prazer de ver de novo você e Thierry jogando junto. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente. Qual foi a sua passagem e como foi essa passagem pelo Futebol 7? Que foi uma modalidade aonde você teve que se readequar e se reinventar para poder jogar lá também, né, Lana? Sim, Diego. É, o, o Futebol 7 ele é um futebol muito diferente do, do campo. E ele é pouco parecido com o, o futsal porque ele é um jogo muito rápido, então você movimenta muito. E fora que o gramado é diferente, é né? um gramado sintético, onde a bola é muito rápida. E falando do Thierry, tipo, quando a gente começou, começamos na Série C, veio subindo, então sempre assim que eu vou jogar em algum time, ou o Thierry vice-versa, a gente sempre quer um jogar com o outro, porque quando o Thierry pega na bola, eu já sei o que ele vai fazer, ele sabe minha maneira de posicionar, então a gente já tem um... Ah, uma convivência de muitos anos, de criança, então eu já sabia a maneira de jogar. O Vitinho e o Thierry é os que eu sempre jogo, assim, onde um tá o outro sempre tá E sem contar que o Thierry bate mal na bola, né? Ah, eu... O Thierry não sabe tá bater na bola, eu sempre falei, o, Thierry, o passo do, do, do, do Thierry ele chega quadrado pra você ter que dominar nela. Ó, oh, Diego, eu, eu sou suspeito para falar, porque além de admirar o futebol do Thierry, eu sou muito amigo dele, então pra mim, pra mim, na minha opinião, para mim eu o melhor lateral que eu já vi jogar, né? Assim, assim, futebol amador. É, pra mim eu não, não vi outro igual ainda, né? Porque ele, além de ser um cara muito habilidoso, ele chuta forte, né? é, ele vai para cima, não tem medo de jogar. E o e o Vitinho é, na, na lateral direita, Diego. É, a gente jogando lá no 7 então sempre sempre encaixou muito bem ali que a gente, desde quando eu comecei e o único time que eu tô até hoje, que é o R10 né, não tem intenção de jogar nem outra equipe, e se um dia eu for parar de jogar, vai ser pelo R10 não tem nada que me tire de lá ó, o pessoal do Sambreja está aqui, daqui a pouco nós vamos apimentar esse negócio também, porque o homem aqui além do Greninho, o homem é o treinador do Sambreja, e o homem está na semifinal moço, tem coisa aí, ó, o Sambreja está mandando um, um alô o Alicinho Matias Mandando um abraço, o Amarildo Vieira mandando um abraço aqui também. O Velasque de Lã. Daí Alain, manda um abraço aqui pra Rua Canela. Tá pedindo pra você mandar um abraço pro pessoal um abraço da Rua aí, Canela. A rapaziada da Rua Canela aí, ó. Tamo e, junto. E ó, uma coisa interessante aqui, ó. É, a Marla Vilar, ela colocou aqui, ó. Alain Fabrício Merede foi que deu incentivo para meus filhos jogar bola. Lucas e Davi. Hoje eles amam futebol. É esse legado Alain que a gente tem que deixar. Sim. Ó, chega a arrepiar porque é, é, é, às vezes você conseguiu tirar algo de ruim que poderia ter acontecido para essas crianças, você é um espelho para essas crianças. Você é um espelho para essa moçada. É igual eu falo. Eu falo do, do, do, do, do Santa Rita, do time do Santa Rita, todo mundo lembra desse time que eu acabei de falar. Thierry Vitinho, Alain, entre outros que ali estavam. O Ilcinho sabe, o Ilcinho enfrentou. Fazendo um adendo aqui, esse time aí, que o se fosse nos dias de hoje, porque hoje é muito, não digo que é fácil, mas é muito diferente, íamos jogar contra o Claudemir, o Thierry, o próprio Alain e outros lá, que não vou lembrar o nome agora, eu encontro os caras por aí, o nível era muito alto. Naquela época, para você, para o Claudemir, para um jogador, o Claudemir tinha que mandar lá na União Bandeirante, tinha que implorar. Hoje, vem o observador do Flamengo, no greminho. Vem do Grêmio, vem do Atlético Mineiro, então hoje. Mudou muito, né? Então hoje, de certa forma, é mais fácil. Sim, eu falo que é, é, até a, a gente que é um pouco mais velho do que os meninos, se a gente jogasse hoje o que nós jogamos lá atrás, hoje está todo mundo empregado. Porque eu, eu falo, do seu time. Quantos ficaram para trás, eu estou falando dessa época. Olha a diferença de épocas dentro do futebol. E você está 23 anos com o Grêmio. olha quantos atletas passaram na sua mão que foram atletas excelentes, que você tinha portas abertas dentro do PSTC. Quantos ali não tiveram oportunidades e que hoje essa moçada tem tudo na mão. Ela só tem que fazer o que? Se dedicar e treinar. No mínimo, né? Então, a gente fala, eu falo que o time do Claudemiro e o seu time naquela época estava empregado todo mundo. Tinha, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, contente e todo mundo tinha realizado um sonho. Alan, agora fala um pouco pra gente também. Agora sim, a gente sabe que o, o, o, o Alan CR7, ele tem algumas amizades é, que os fez conhecer o mundo. Nela. Né, Conta um pouco pra gente. É, dessa amizade com o Rafinha E, e, e eu, até Champions League Esse homem assistiu, moço, ele tá de sacanagem Ele viu o um cr 7 jogar Treinando, e, o sonho desse homem Foi realizado, então eu falo assim é, Eu vou trazer um pouquinho Agora pra vocês, conta pra gente Quando o Rafinha tava fora, qual foi As viagens, como foi essas viagens E o que, que você viu lá fora Do futebol europeu, que aqui dentro Falta muito pra gente Diego, eu se a eu, eu gosto de frisar uma coisa que, que aconteceu na minha vida, que a oportunidade, ela surge assim de, de repente, e você tem que estar preparado para a oportunidade, porque ela pode surgir do nada. E quando teve o sorteio Bar de Munique e Real Madrid, tem um, um, um cara, que ele é muito amigo meu, conhecido, que é o William, que joga junto com vocês, assim, ele, eu mandei mensagem pro o Rafinha, Falei, Rafinha, pelo amor de Deus, cara, eu quero assistir esse jogo, porque é meu sonho é, ver o Cristiano Ronaldo jogar. Apesar de eu já ter visto ele aqui no Brasil, mas eu queria ver um jogo de Champions League. E o Rafa falou assim, Alan, pode vir. E, se eu, pra você, uma coisa assim, eu não tinha meu passaporte até uns quatro meses atrás, eu ficava enrolando, falando, ah, vou fazer passaporte não, eu não vou conseguir viajar agora. E essa viagem surgiu da noite pro o dia, assim, Diego, eu tinha dois dias para estar tá lá. Então, tipo, eu já tive que correr atrás da passagem, tudo agilizar, e o william foi uma, foi uma minha referência de falar com o Rafa, Rafa, ó, pode receber o Alan aí, que ele é um cara do bem e tal, e é um cara muito da hora. Queira ou não, você tendo uma referência, porque eu conhecia, eu conhecia o Rafa, o Rafa me conhecia, mas a gente tipo, não tinha a amizade que a gente tem hoje. E queira ou não, você ter uma referência, isso é, facilita muito. E o william fez essa essa referência. E eu fui lá para casa do Rafa, meu, cheguei no estádio, era meu sonho, um dia assistir um jogo da Champions League e ver o Cristiano Ronaldo jogar. Todo mundo sabe tanto, tipo assim, pelo tanto que eu sou fã dele, sabe por isso que ainda brincam assim, a Lança R7 e tal, que eu sou muito fã dele, mas não sou fã de agora, é lá de anos. Foi no começo dele no desde, Monster, né? Não. Era lá de Portugal, de Portugal, na verdade. De Portugal, na verdade, Portugal, na verdade de, de Portugal. Vem Portugal. É, ele, então, assim, ele, eu venho acompanhando, eu sempre gostei do estilo de jogo dele. E era muito meu sonho, eu consegui, cheguei lá em Munique para você ver como que a gente fi eu fiquei tão cego nesse dia, eu estava assistindo o um jogo lá do Bar de Munique e Real Madrid, meu, os caras sentados do meu lado, o Henrique e Juliano, a dupla sertaneja lá, eu não não reconheci os caras, porque eu não olhava para os caras conversando comigo, e eu ficava o tempo todo pedindo, dando meu telefone para eles, falando assim, tira uma foto minha, na que o Cristiano Ronaldo estava atacando, eu pedia para eles ficar o tempo todo tirando foto minha, aí eles chegaram, me ofereceram show, perguntaram se eu queria, eu falei, não quero não e tal. E beleza, eu tipo, estava vidrado dentro do jogo, eu cheguei na casa do Rafa, o Rafa falou, você viu com quem você assistiu o jogo lá? Daí eu falei, não, Ele falou, ah, com o Henrique Juliano, com a dupla sertaneja, e, tipo, então, é, foi muito massa a experiência lá que eu que eu viajei na Europa, Meu, foi uma experiência fantástica, fui para Madrid, assisti o jogo lá, assisti vários jogos do campeonato alemão, isso tudo tem que agradecer o Rafa, porque, sinceramente, se não fosse o Rafa e o william isso na minha vida não teria acontecido, e fora outros países que eu consegui conhecer, a Holanda e tal, e enfim, muitos países, tudo através dessas viagens. Então, e, e respondendo à pergunta sobre o que eu vi no futebol lá, eu ia todos os treinos com o Rafa, todos os treinos eu estava lá acompanhando. E uma coisa que eu notei muito que eles não treinam muito igual aqui no futebol, o Brasil treina. O treino deles é, é tipo assim, é mais reduzido. Tanto que trabalho com bola lá, das vezes que eu que eu estava lá que eu assisti era torno tipo uma hora uma hora e meia assim só que é muito trabalho curto dois toques muito rápido e eu, eu, uma coisa que eu não consegui entender Diego é por que o futebol brasileiro ele não consegue implantar esse modelo de jogo de europeu que é o que dá tão certo é nós tivemos uma uma até uma uma situação muito é, é engraçada, quando o Luxemburgo foi pro Real Madrid. O Real Madrid. Ele chegou lá e falou assim pro pessoal, reuniu todo mundo, reuniu a diretoria e falou assim, ó, de manhã a gente tem treino e à tarde a gente tem treino. O pessoal olhou e falou assim, ô meu amigo, para, isso aqui não existe. Ele falou, não, eu quero. Ele exigiu que tivesse o treino de manhã e o treino à tarde, como é, é costume aqui no Brasil. Sim. E ele teve uma, uma, uma, uma represária muito grande até pelos jogadores. E ele foi para lá só com o monstro no Real Madrid. No entanto, caiu rápido, né? Então, e uma das coisas que, que, que deixou uma passagem do Luxemburgo muito, muito é, marcante no Real Madrid foi aquele jogo que faltava é, 20 minutos para acabar, que foi interrompido por, por motivo de força maior, interrompendo, e, e ia ter continuidade no jogo. Sim. Luxemburgo levou o time inteiro... Contra a vontade dos jogadores, no horário correto do jogo, como se fosse ter os 90 minutos, ele colocou a equipe treinando dentro do vestiário. 45 minutos, trabalhando o de bola, trabalhando rápido e, e, e se mexendo. A hora que voltaram para o jogo, a hora que eles entraram, foi aquele, aquele, aquele, até aquele jogo que o Real Madrid fez... Três gols rapidinho assim, por quê? Ele já estava aquecido, ele já estava pronto para o jogo. Sim. Mas caiu por conta de treinamento. Sim, sim. E tanto que, é, frisando um negócio que você falou do Luxemburgo, hoje, para mim, é o maior zagueiro, Isso né, na minha opinião, que eu vi jogar, que é o Sérgio Ramos. E ele só é zagueiro hoje devido ao Luxemburgo, porque ele era lateral direito e o, o Luxemburgo trouxe ele para zagueiro. E o senhor, para mim, é o melhor zagueiro que eu já vi jogado da história. Porque eu nunca vi um homem que é zagueiro, artilheiro, artilheiro... E vou falar uma coisa... Precisou enfiar o dedo na cara de alguém... E ele, ele é o não, primeiro da abraçar... Ele, a, a, ele não tem medo... A, a, ele não, ele tem, medo não de, tem medo de, de peitar... E ele defende tudo, todos os deles... Ele né, não tem gente? medo... É um dos maiores sim, com certeza... Cada um tem uma opinião diferente... Para mim não é o maior... Mas com certeza está na primeira prateleira sim... E sobre o que o Alain falou que Sobre empregar o trabalho que tem na Europa aqui ultimamente, ultimamente não, né? nos últimos anos mudou bastante, até sou meio contra né? algumas coisas, por exemplo, na Europa você esteve lá acompanhando, eu converso com os meninos que jogam lá, o Rafa mandava vídeo bastante, o coletivo lá não existe. Né? E aí eu ficava não. vendo, porque o Chave, né? o volante, pô, ele fazia cada virada de jogo, mas como só fazendo curto, mas ele era o único que fazia isso. Os outros não faziam, mas por quê? Porque ele treinava parte. Aqui no PSTC, por exemplo, os 11, os, os 11 anos que eu trabalhei lá, eu dava coletivo todas as semanas. Né? E já para quem dá coletivo hoje é ultrapassado. No Grêmio não se dá coletivo, mas porque é outra situação. Mas hoje, para quem dá coletivo, é ultrapassado. Mas como que eu não vou dar coletivo se eu tenho que fazer uma virada de jogo? Vocês que jogam sabem mais do que eu. Pô, você pega a bola do lado direito e curtinha curtinho aqui, uma coisa. Agora você vira, é, você pega o adversário totalmente desprevido. né Votou, e... é. todo mundo fala do Tony Cross. A hora que aquele homem pega na bola, eu falo que é o, o homem que menos erra passe no mundo é ele, porque ele faz a jogada próximo, só que a hora que ele coloca essas inversões de bolas longas, ele, igual você falou, o é um Thierry da vida, sabe aonde está e sabe aonde colocar, agora eu também vou, vou com você, Jussinho. como que você ajusta uma equipe sem dar um coletivo no campo grande Colocar a molecada posicionada, igual você falou, fazer uma inversão de bola ou uma jogada saiu no meio, que é a jogada clássica de, de, de todo, todo, toda categoria de base faz, né? É, toca aqui no meio, volta para trás, o lateral passa lá do lado, você faz a inversão e o ataque vem por dentro chegando de surpresa, ou leva lá no fundo, vem o, o, os volantes e faz a. a e os meias fazem a jogada de gol. Quantas vezes você fez isso e o Cinho sabe bem o que, que é isso? Então assim, como que você treina uma jogada dessa? Sem coletivo. Aí eu vou agora passei a bomba do seu, agora você vê o que você faz aí. Não, mas como eu falei, o próprio ela falou lá, faz o trabalho curtinho, por isso que é o tic-tac aqui, havia via do, do, do Guardiola, justamente por isso, só curtinho. E pode ver, o Barcelona pouco finalizava fora da área, aliás, o Barcelona as equipes dele, um outro finaliza sim, mas eu ainda prefiro o brasileiro. Né? Aqui. que... Você vê um jogo lá da Champions e vê um do brasileiro aqui, por exemplo, eu sou de Londrina, vai ter pessoas que vão me cornetear, eu fico acompanhando a Série B. Para mim, o estádio do Café e o do Brusque é um dos mais feios que existe. Sabe? Aí, você foi lá no. Você foi lá no. Você foi lá na Champions, o jogo pode ser o pior, mas ele fica até bonito por causa do estádio. É bonito, não tem um lixo, no, a grama é cortada certinha, a pintura certinha, tudo padrão. Aqui não. Aqui, aqui bancada é longe, uma tem árvore, tem caminhão atrás, tem um jogo, é prédio. Então, não estou falando que isso aí, né, é o principal, mas o futebol lá fica bonito porque é tudo bonito também. Lógico, o espetáculo está é dentro do campo, mas aqui no Brasil, cara, você vê é feio o futebol, às vezes é um jogo bonito, mas fica feio porque por causa do estádio. Eu falo sempre, eu, por exemplo, coloco um terno aqui da Hugo Boss e minha, coloco um sapato fera. Eu vou ficar bem. Não vou ficar bem, agora coloca eu aí com a camiseta, com a, com, a, com a gola escancarada. Pô, já é ruim, vou ficar pior ainda. E lá é dessa forma também. É, a, gente vê, a gente vê muito, é, é, aqui em Londrina principalmente, é, o pessoal, ah, mas o gramado do café está lindo. Ah, o gramado está bonito. Gente, um estádio, ele não basta ser ter um gramado bonito. O estádio em si, ele tem que estar bonito. E quantos anos o estado do café tá nessa lástima que está? Ele foi feito e foi jogado lá e tá. O sonho de todo mundo era jogar no café. Nós sabíamos que as equipes quando vinham antigamente, iam jogar no café, a grama era pesada, o campo era totalmente diferente de tudo que você via é, é, é, fora de, de, de, no Brasil afora. Hoje o gramado já não faz diferença nenhuma. A única coisa que faz diferença é aquela pista de atletismo que não serve para nada, só serve para ficar juntando pedrinha e juntando sujeira. A torcida fica longe. O Londrina não joga em casa, sim. Você que é treinador, o, o Londrina não joga em casa. O Londrina joga num campo neutro. É, se ele for jogar em Arapongas, ele joga mais em casa do que jogando dentro do Estado do, do, do, do, do Café. Se ele for jogar no Willi Davis em Maringá, que tem a pista de atletismo, ele joga mais dentro de casa do que aqui dentro do Estádio do Café. A primeira vez que foi no estádio, foi no Estádio do Café, Londrina e Flamengo. Mas, que jogo ruim. Então, né, e o Flamengo, time ruim também, né, Júnior na esquerda, Zico. <risos> Adilho. Era Adilho, estava também. Nunes. Foi O jogo de 1 um a 1 um. o Nunes acho que esse jogo ele não jogou. Mas olha, aí eu fui no VGD algumas vezes. O VGD não é tão confortável, mas é mais gostoso ver. Não sei se é porque você vê o jogo bem de pertinho, sabe? Então, e o Londrina, como você diz, é melhor 500 pessoas no VGD e três no Estádio do Café é a mesma coisa. Exatamente. Pela pressão. Exatamente, eu falo assim. E, e, e aí o pessoal vira e fala assim: ah, mas lá não pode jogar, lá não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente, pelos bastidores, a gente fica sabendo que falta liberar a liberação do bombeiro. Ah, tem uma parte que não pode usar? Tudo bem. Isola aquela parte que não pode usar e usa o restante. Porque quando tem jogo de escolinha lá, aquilo lá é enche. Então como que para um jogo de escolinha pode e para um jogo profissional não pode? Eles fecham a, a, a parte de imprensa lá que não pode, porque a gente sabe que ali tem uma situação até é, é perigosa, mas só que o, o outro lado dá, dá para colocar. Então a gente não consegue entender, né? Wilson, mas agora já que nós estamos falando do Londrina, nós entramos por esse caminho, Londrina cai ou Londrina não cai? Olha, a situação não é confortável, mas ainda acho que não cai. Pela sequência de óculos tem, o Londrina joga melhor fora aqui dentro, tem um jogo importante contra o Vila Nova, depois pega o... O Vasco aqui, o Vasco vem sem compromisso, mas vem sem compromisso, mas quem vai entrar em campo, talvez vai querer mostrar o trabalho. Então, o Londrina é substancial esse resultado de, de sexta-feira, de amanhã, né, contra o Vila Nova, para que ele obtenha os três pontos e venha com mais tranquilidade para enfrentar o Vasco. Mas o Londrina depende só de ser si. em futebol, eu achei até aqui porque eu estava torcendo para o CRB subir, achei que o CRB passaria pelo Brusque, não passou. Brusque venceu e e amanhã o Operário e Brusque, né? é um confronto direto. Se o Operário tivesse uma situação mais tranquila, sabendo a rivalidade que existe, eu não sei. Embora eu acho difícil assim, quando as pessoas falam, olha, a equipe tal entregou o jogo. Existe, isso é existe, mas eu nunca vi. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Então acho que facilitaria para o Brusque amanhã, mas é. Eu prefiro, lógico, que o Operário caia do que o Londrina, com certeza. Sorte danada, né? Porque nessa rodada passada o, o Brusque estava empatando, o Londrina sai, faz a virada, o Brusque no finalzinho vai lá e busca o empate e ainda fica na frente do Londrina na, na, na, na classificação por, por uma vitória a mais do que o Londrina. Então, tem mais sorte que competência, né? Porque se existisse o VAR naquela ocasião, 1 um a 0, na pior das hipóteses do empate, o Londrina estaria com um ponto a, a mais e o Brusque com dois a menos. Depois tudo bem, perdeu os três pontos aí, que hoje está sendo julgado. Eu, o Brusque até tem esperança de, de que conseguir reverter a situação. Na minha opinião, teria que ser punido com perca maior de pontos ainda, mas vamos aguardar. Né? Não lembro se era agora meio-dia ou se é às 15 horas o julgamento. Tem que ficar bem atento para saber, de repente, amanhã o Londrina joga mais tranquilo, embora não dependa só de si. E se o Brusque recuperar os três pontos, que eu acho difícil, aí complica mais ainda. Alain, agora eu vou jogar a bomba no seu colo. O que, que você me fala dos atacantes do Londrina? Eu falo assim, ó, eu vendo você jogar, vendo Vandinho jogar, entre outros atacantes que estão na Copa Londrina. Eu vou falar desse jeito já. Entre outros que estão na Copa Londrina. Atacante do Molas Fama. Do bagagem, do, do, do, do, do, dos quatro finalistas que vão fazer a, a, a, a semifinal, eu vou falar a verdade pra você: se pegar qualquer um deles e colocar pra jogar no Londrina é melhor do que todos aqueles atacantes que tem lá. Agora eu quero, você que jogou ali na frente, você que. que eu falo que você cheira gol, né? Porque. É, é, é, o seu jeito de jogar, Alain, é ir pra cima, na jogada individual, é girar em cima do zagueiro. E os, os, os atacantes do Londrina não conseguem fazer isso, Alain. Joguei a bomba pro seu colo, agora vê o que, que você faz aí. E não vem querer ficar em cima do muro, não. Não, eu, não vem não, querer ficar em cima do muro, não. Não eu, não eu não fico em cima do muro, não, eu digo Uma até mesmo porque, assim, pelo que eu ouço, né, as pessoas comentando do time do Londrina hoje, não acompanham, não assistem nenhum jogo até hoje, não menosprezando o time nenhum, o campeonato nenhum, mas não é um, não é é um aqui no Brasil não sou muito fã de acompanhar os campeonatos aqui, acompanho mais lá de fora, até mesmo pelo estilo de jogo, como eu tinha dito antes. Mas, é, Diego, uma coisa que a gente fica sem entender, assim, eu vou dizer assim, por mim, como com um cara é profissional, ele treina, né, aqui eu não sei se eles estão treinando cedo e à tarde ainda, tem toda uma estrutura, uma alimentação boa, salários em dias, né, e o cara entra para jogar sem tesão nenhum. E isso, Diego... Talvez, assim, entendi que às vezes o cara vai tentar um toque ou alguma coisa, pode ser que não, não acerte, tranquilo. Só que você vê muitas vezes, falta tesão nos caras, os caras cara não têm vontade de isso, não consigo entrar na minha mente. Porque eu digo por mim, porque eu jogo campeonato amador, eu sou um cara que, que eu não recebo de ninguém para jogar. E o futebol amador de aqui, Londrina, ele paga muito bem para os caras jogar Hoje paga. Hoje paga, hoje paga. Então paga muito bem. Eu vou falar por mim, eu não recebo de ninguém, de ninguém. Então, assim, eu saio de casa com maior vontade de jogar, e para jogar um campeonato amador. E, tipo, é gostoso você jogar bola. E creio eu que esses caras que são jogadores profissionais, eles fazem duas coisas. Jogam porque gostam e recebem por isso, e tem um salário bom. Então, eu fico sem entender, tipo, o porquê de, falta tanta vontade, ou, sei lá, qualidade, né? sei lá, o cara viu que não está bem em algum aspecto, meu... Tira um tempo, por isso que, por isso que eu falo para você que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, porque se ele treina, ele não acerta, como para mim ele é o melhor de todos os tempos, tem muitas vezes que ele erra muito, só que, que ele vai e ele treina muito mais ainda para tentar acertar. Então, os caras devem fazer isso, só que aqui no, no, no futebol do Brasil tem muita aquela cultura, né, tipo, os caras não, não se dedicam tanto, não vou dizer todos, porque tem muitos amigos meus, tipo, o Rafa mesmo se dedica muito, é, um jogador que eu conheço Só que às vezes os caras preferem tipo assim Uma baladinha Um churrasquinho ali entendeu Então por isso que eu sem, sem ficar em cima do muro mesmo Por isso que eu acompanho muito lá fora E gosto muito de futebol lá fora é, Eu vou falar o time do tipo estádio cruzeiro, eu sim. E eu vou falar uma coisa Se você pegar os seus meninos sub-17 O seu sub-17 E colocar os dois laterais Seu para jogar naquele time de Londrina Chega mais bola na área do que, do, que, do, do, do que esses laterais. Aquele, o Bianchi, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. A Cigana enganou aquele homem lá e fala que aquele homem joga bola. E, e assim, me desculpa, igual o Alan falou, preparador físico, fisioterapeuta, tudo favorece o cara. O jogador está 3 metros na frente do, do, do, do, do seu oponente. O seu oponente chega na frente do gol três metros na frente dele, o homem não consegue correr? Eu sim, eu não, de verdade eu não sei o que, que o que é aí, eu de verdade não sei. É, eu vi esse jogo não ao vivo mas eu vi na íntegra, achei um absurdo um nível técnico baixíssimo. Fico com o Pedro Luxemburgo, que mesmo assim ainda é uma das pessoas que mais sabe trabalhar no dia a dia. E como o Alan falou. É inadmissível um atacante fazer 20 jogos, não fazer um gol. Isso é um dos maiores salários que tem, não tem como. Vamos desculpar. É... Da mesma forma que o treinador perde três jogos seguidos, ele é demitido, o atacante que perde cinco gols, que não faz gol em cinco jogos seguidos, também teria que ter uma punição. Ah, não vai ter porque arrumou uma falta... Depois originou um gol, sofreu um pênalti, fez assistência, beleza. Mas em 20 jogos, um atacante que recebe o salário que recebe. Não posso afirmar aqui, né? Mas pelo que a pessoa, pelo que me falam comigo, ficar 20 jogos sem fazer um gol, fazer um jogo no 21 º aí como. não existe. Não tem como. Aí não pode. Amador não faz, cara. Amador, você, você joga futsal, joga suíço. Sabe que existe cobrança. Imagina futebol profissional. Aqui em Londrina tudo pode, parece, né? Ah, e, e, e além de tudo, o poder. Eu falo, você que tem atletas é, colocados em vários clubes brasileiros não tem oportunidade de, de atleta jogar no Londrina. Esses atletas que foram embora daqui, o único que teve uma passagem ainda pelo, pelo Londrina que ficou até marcado foi o Mateuzinho. Mas quantos atletas. Eu, eu, eu, acabamos de falar aqui, olha o tanto de atleta que saiu daqui do Ilcinho e rodou e está rodando o mundo. Está rodando o Brasil. E não tem oportunidade dentro de casa. Nós temos o, o David que está indo para um, a Copa São Paulo agora. Estava aqui no ensino. Mas olha, eu vou falar uma coisa que eu, O problema é a minha boca, sabe? Eu falar. E não, é, dois, eu então é dois, eu é Mas dois. veja bem. Eu, é eu e você, porque eu nunca vi. Não é porque eu trabalhei lá não, mas no PSTC eu trabalhei 11 anos. Se existe um lugar sério, um dos lugares sérios é lá. Lá o menino vai fazer avaliação, opa, você joga onde? Joga Claudemir. Beleza treinou. Claudemiro, olha, aqui o Alan treinou aqui, nós gostamos, de ficar com mais uma semana com ele. Claudemiro, Alain ficou uma semana, foi aprovado, fazer um, uma parceria. No Londrina não tem isso, não tem isso. É, é, Para começar o tratamento lá, agora até que melhorou um pouco, mas não era igual, cara, você aparece lá em Londrina, aquele ditado, o santo de fora que faz milagre, cara. Aqui... A gente sempre comenta, sabe, estava eu, Alencar, o Claudio Emer, conversando no VGD e o Silvinho. Os meninos preferem ir para fora do que jogar no Londrina, não? Teria que torcer para o Londrina e querer jogar no Londrina. Talvez até vai no Estádio de Café, mas não torce, não tem prazer em jogar no Londrina. Como também nós treinadores deviam falar, olha, vamos treinar esse menino aqui para levar ele para o Londrina. Quando eu era garoto igual você, Obrigado, todo, mundo, todo, mundo, não, todo mundo queria treinar para tre jogar onde? No Zequinha. Porque ia para o Londrina. Todo mundo queria. Pode perguntar para os seus tios, seus amigos antigos, era assim. O Zequinha foi, foi meu treinador. Tra meu também. Depois foi dele. meu treinador. Eu, eu, eu, eu vejo aquele homem, eu faço assim. Esse, foi esse, meu treinador. Esse é o fera. Esse é o fera. Foi, quando eu fui para São Paulo, foi por causa dele, inclusive. É, veja bem, aí as pessoas queriam isso. Né? Agora hoje o caminho ficou diferente. O, o Matheus, por exemplo, ele foi no Londrina, porque ele foi em várias equipes e não foi aprovado. Depois ó, colocamos ele no Londrina. Na realidade foi o pai dele, né? Mas é, hoje o menino não tem prazer em jogar no Londrina. Depois que ele foi em vários lugares, aí ele tem o Londrina como opção. Vou contar uma passagem e você vai me confirmar isso daí. Meu filho. Foi titular na sua equipe. Sendo um ano mais novo. Sendo um ano mais novo. Titular do time. Ganhou tudo que tinha para ganhar dentro de Londrina e fora nessa sul-americana aí, com o Nucinho. Vou voltar um pouquinho. Começou a treinar junto com o Alencar. Coloquei ele com 9 anos no Alencar. Treinou, ganhou experiência, tudo. E O Sim foi, gostou, viu jogar, ah, vamos trazer ele para mim. Trouxe e jogou para o Aí o Sim até conseguiu uma bolsa de estudo para ele na época que nós fomos campeão, com ele no gol, fechando o gol. Ganhou uma bolsa de estudo. Jogou para o mais uns 3, 4 anos no campo. Aí ele foi para o Alencar, do Alencar, titular do Alencar. Um, um ano acima, uma categoria acima, do Silvinho, na verdade, né? Titular do Silvinho, titular absoluto. Não tinha, eu, eu cansei de escutar isso, que era o Danilo e mais 10 dentro de campo. Isso na categoria dele, na categoria acima. Aí assumiram o Londrino. A, a, a categoria de base. Aí eu te faço uma pergunta agora, sim, O menino que foi seu titular absoluto, foi titular de uma outra, do 0-1, um, ganhando título, inclusive em cima de você, do, do, do, do BGD, fazendo uma defesa, que até agora ninguém sabe como que foi feita aquela defesa, numa falta que o, o, o canhotinho, o David, o, o, David, não, o filho do David, Pedrinho. o Pedrinho, o Pedrinho bateu e ele conseguiu pegar. Ele dentro do Londrina, na base do Londrina lá, ele foi dispensado por insuficiência técnica. Aí eu te pergunto, pelo amor de Deus, você que foi treinador, eu tô dando um exemplo do meu filho, você que foi treinador, eu sim. Fala para mim, se tinha condição de ficar no Londrina aqui dentro, que é prata da casa, que não ia gastar, que não ia ter gasto nenhum com o menino, porque eu ia pegar ele, levar lá, trazer de volta, levar embora, o menino só ia para o jogo. E não fica. Então, é algumas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, assim, porque um atleta, ele tem um custo enorme por mês a um clube. Desde a água que ele toma, a roupa que ele usa, porque se lava e tudo, o da casa, o da cidade, o custo dele é bem menor, bem menor, sem contar que ele saiu do VGD ou do PSTC, a responsabilidade não é mais do clube. Agora, enquanto o atleta está alojado, 24 horas, é do clube. Eu não consigo entender também, o, o, o Silvinho tinha um outro plano aqui, do dos meninos da cidade serem mais oportunizados. Aí acabou também saindo do Londrina, mas... Aqui em Londrina, como eu disse, é, o santo da casa não faz milagre. Olha a inominidade. de. Ó, essa semana, por exemplo, eu tenho dois jogadores do Grêmio no Flamengo. Um lateral direito, que é 07, cara, né, filho do Choco, e um atacante, 06. Esses meninos servem no Londrina. Mas e daí? O pai não quer que vá para Londrina, os meninos muito menos querem, que querem ir para Londrina. Não poderia ser. Porque é. é é uma propaganda maior de tá estar no Flamengo. Para mim é, mas no Londrina, pela proximidade, pelo contato, é, talvez cara, seria melhor, sim. mas não vai justamente porque... Aí ele fica, o Felipe Camilo, ficou no Greminha até os 15 anos, foi para o Londrina titular no 17, campeão no 20 e tal. Agora, faltando três meses para encerrar o contrato dele, foi proibido de treinar na SM, sendo que ele é da cidade, não dá custo nenhum, não mora no alojamento. Eu não consigo entender. Daí Por isso que eu não vou saber te responder o que aconteceu com o Danilo. Ela... Como o, o meu menino, vários atletas, né? Ficam desse jeito. Alan, qual que é o. Eu recebi uma mensagem ali no, no, no telefone que parece que você. Eu vi você com a camisa diferente, desabafando, que, que tinha que respeitar. Agora eu vou para polêmica. Ah, eu adoro agora. Agora isso aí eu adoro. O, o, o, que tinha que respeitar a camisa, porque sai de casa para jogar e, e tal. E você meteu o gol, que o cara falou ali, que foi estreia na Série C do, do, do, do Futset. Não, essa, isso aí é o Thiago. Eu vi que ele comentou aqui. <risos> isso aí foi o campeonato lá do Grêmio, da Copa Evolução. Foi a minha estreia. Eu tinha viajado 15 horas. Meu, andei a noite inteira. Cheguei em casa de manhã, tomei um banho, um café. Já fui direto pro jogo, sem dormir. É por isso que eu digo para você, porque sem a gente ganha nada, a gente ainda tipo assim tem vontade de jogar. E era um jogo muito bom lá do campeonato. E eu, eu senti um, eu senti uma falta de respeito da parte da arbitragem, né, por por saber porque lá todo mundo sabe, não tem como você falar que não sabe qual time. Não tem como ele dizer que ele não sabe qual o jogo ele está indo apitar, que time que é e contra que time que é. Não tem como. E lá na hora quando a bola era para o adversário, ele citava o nome. A bola é do adversário e citava o nome. Quando era o nosso time, ele falava assim, a bola é do verde. Né? E, e isso a todo momento, a todo momento, dizendo que a bola era do verde. Então, daí agora que acabou o jogo, o jogo acabou 3 a 3 a gente começou o jogo lá desfalcadíssimo, contado e o jogo acabou 3 a 3 e eu tive a oportunidade de fazer dois gols, né, fiz um, um bom jogo, uma boa estreia. Então, foi mais isso, assim, um desabafo mesmo, tipo assim só pedindo respeito com o time, porque lá, todos os jogadores lá são muito conhecidíssimos na cidade, jogadores de nome, profissional, tem jogador profissional tudo lá, e eu só senti essa falta de, de, de respeito um pouco com o time, porque é, o Thiago, que é o dono do time, né, que é o Célula, pô, o cara... Queira ou não, ele está levando a marca dele, a empresa dele lá para o campeonato. E para você ficar sendo citado assim como o, o time de verde, entendeu? Então, se ele está colocando o nome dele ali, ele quer que o nome dele seja divulgado. Você entende? Então, foi isso assim que eu achei essa falta de... É, eu vou até um pouquinho mais longe. Porque na camiseta que você estava, no emblema está escrito célula aqui. e é Bem grande. Sim. A camisa verde, a estampa estava em preto, Sim. Com o nome da equipe É a mesma coisa Alain, você já teve vários jogos apitado pela minha pessoa Sim. Do, Dentro do Futset é, Quando você Não quer falar o nome da equipe Aí você vira e fala assim ó, Lateral para o vermelho, lateral para o verde Mas você não fala Um exemplo, lateral para o Sambreja e lateral para o verde Não, lateral para o Sambreja Lateral para o Célula Oh, bola pro céu, bola aqui ó, verde céu aqui ó, para cá. Porque como você falou, o árbitro ele tem, ele tem a obrigação de saber o jogo. Com certeza. Se por um motivo ou outro ele não conseguir ou não, não esquecer, era só olhar e, e tudo. Eu falo que o respeito é tudo e eu falo que se quer ser respeitado você tem que respeitar. Então você está na, na, na, na Copa Evolução Lá do nosso amigo Paredão Sim, eu estou lá na, na Copa Evolução é, Até agora Todos os domingos quando não é a chuva Domingo passado agora foi uma final Que teve em outro campeonato Então toda hora está cancelando os jogo Então foi o único jogo que eu fiz até agora Da, da minha estreia, foi só esse jogo Eu vou lá domingo Sim. Eu vou estar tá lá domingo Domingo eu até comentei em casa que eu vou estar lá para ver, para acompanhar esse, esses jogos lá da, da, da Copa Evolução, que foi uma, ainda uma competição que eu não tive presente. É, até é, Nós começamos uma conversa eu e o, o Manolo para fazer a, a, a transmissão da competição. Tá? E, e aí deu uma esfriada justamente por causa desse, dessas paralisações, chuva e tudo. E, e, e, então, eu quero ir lá até para ver o, o, o, o, o peso da competição, que eu sei que é altíssimo. E, e para ver as equipes, rever os amigos também, que tem muitos que não estão jogando no, no meio de semana. Então, eu quero pra, ir lá para ver. Vou estar tá lá domingo, hein? Vai lá, vai lá. E eu vou eu vou, eu vou tirar a imagem do CR7. Vou colocar <risos> aqui, ó. Você vai ver, vai passar a imagem ali. eu sim agora vamos... Tirar um pouco o greminho fora, eu não tenho como não fugir disso. O Alan, o homem está em mais uma semifinal aí, Alain. O, o homem está em mais uma semifinal. E diga-se de passagem, eu falo que é, é, é, no jogo passado, o, a equipe do Bagagem fez uma final antecipada nas quartas de finais. E a equipe do Sambreja também fez uma, uma, uma, uma, uma possível final no, no, no, no, no, nas quartas de finais. E agora, vem bagagem nova opção, na quarta-feira que vem, às 7h15, lá na Arena da Silva. Olha o jogo, Alain. Bagagem nova opção, às 7h15. E depois, meu amigo, o chicote vai estralar naquela Arena Sambreja. Nada mais, nada menos que Sambreja e Molas Fama. Jogão. Então, você imagina, eu já estou convocando desde já, hoje é quinta-feira ainda. Falta quase uma semana para o jogo. Eu estou convocando todos que é amante de um futebol. Quer ver um jogo de qualidade, nós vamos ter dois jogos de mais alto nível na Arena Sambreja lá na Arena da Silva. Sim, conta pra gente um pouco dessa trajetória sua aqui e até a sua história com o Sambreja, né? Porque hoje o Ilcinho veio como o Ilcinho do Greminho. Ele deixou claro pra mim que ele queria vir como o Ilcinho do Greminho. Pra falar do Greminho, falar da história, falar um pouco do Greminho. Mas a gente não pode fugir também... Tudo que entra o um homem cheira a título, rapaz, não tem jeito de não falar. Eu... Fala da Copa Londrina até agora e fala desse jogo pra gente aqui que vem, que para mim vai parar Londrina. Então, é muito bacana essa competição aí, porque todos os jogos que eu vou, por exemplo, a equipe de Sambreja, inúmeros meninos que jogaram comigo. né Hoje o Vandinho tem 36 anos jogou comigo com 13 anos. Quer dizer, foi o primeiro atleta meu que deu um destaque maior. E nas outras equipes também, o próprio Thiago né, jogou comigo também, depois pode falar com ele, Thiagão jogou no Grêmio, dono do Célula, né? Pô, isso aí faz muito tempo. E eu entrei no Sambrejo na realidade, para ajudar o Diego a montar a equipe. Montei, montei a equipe para ele, colaborei, trouxe alguns atletas, trouxe o Edilson de treinador, que jogou no Londrina, a Edilson não quis ficar, ficou o Kaká, o Kaká achou que também não dava, e no dia eu fui de interino, no jogo não apareceu ninguém, foi eu. né Ué, Acabou o jogo, normal, os meninos falaram: você que vai ficar. Eu falei, de forma alguma, eu trouxe o Cacá, o Cacá tem que ficar. E o Cacá na terça-feira me disse, eu não vou ficar, cara, eu vou participar, como participa ativamente, a pessoa que mais atua no Sambreja é ele. E você é o treinador, porque todo mundo quer. Eu falei, não, não é minha área. Como de fato não é mesmo. O meu negócio é o greminho, né? meu negócio é a molecada. Mas é... Assim, talvez, pelo respeito que os caras têm comigo, você acompanha lá de perto, quando você está no trabalho, lá eles me respeitam bastante. Então, o que eu falo, eles acatam, não que eu seja dono da situação, pelo contrário, até não entendo muito né, disso isso, como também não entendo de futsal. Algumas pessoas falam, por que você não trabalha com futsal? Não entendo nada. Quem entende de futsal é o Renato, né, que tem uma bagagem enorme, né, tem história também aí na academia, Lincoln e o Jorge do Planeta, mas eu não. Eu, não é exatamente, eu não entendo, não entendo. Eles entendem de campo, sério mesmo, não estou com demagogia. Eles entendem de campo mais do que o de salão. Mas aí foi ficando Sambreja, e estou lá. Mas também o fato da equipe estar aí nessa semifinal, que chama atenção bastante, que é contra o Fama, é um jogo bom, uma, existe uma rivalidade, porque eu acho que o Sambreja ele foi... Nós tínhamos que angariar torcedor, angariar pessoas que tivessem simpatia por nós. E o caminho foi o contrário. A maioria das pessoas torce em contra e, e vão até ver o jogo pela estrutura, pelo que, pelo elenco que a equipe tem. Mas a equipe chegou na, na semifinal e também está bem qualificada na Copa Evolução não por mérito meu, mas mais pelos atletas. Porque eu faço a pré-eleição, escalo, faço as alterações, lógico, chama a atenção, dispenso também, né? independente se o cara jogou em algum clube, se não jogou lá. O próprio Diego, né? a gente bate bastante de frente, que é o dono de Sambreja, todo mundo fala que eu teria que ser mais com ele. Exato, falei, mas não tem como, cara, eu sou treinador, não tem como. Né? Eu já falei, falei, quer brincar? Vai de sábado à tarde numa chácara, faz um time, chama o time lá do. Do colégio que você jogou, contra o time do condomínio que você mora, brinca. Agora, aqui não, aqui é sério. Até porque, nós sempre comentamos, Até o William que jogou, o Vandinho, é, Bruno, muitos outros que jogaram, que tem uma história. É igual você, você não vai jogar em time qualquer. Mesmo que seja um amador, você tem história. Então, a pessoa tem um nome a zelar. E no Sambreja já foi caminhando. tem esse jogo, quarta-feira, que vai ser um jogaço, espero que... Dentro de campo, ocorra tudo muito bem, porque as duas equipes têm um comportamento muito bom dentro de campo, eu tenho visto. E fora de campo, como os dois times quase não têm torcido, então será bom, porque terá tranquilidade. Quem verá, com certeza, irá ver um jogo de alto nível. Espero que o Sambreja tenha um resultado positivo. As pessoas falam que a que fama é o... É o o bicho favorito mas a partir de futebol vocês sabem, futebol não existe o é. futebol é o único esporte coletivo que o mais fraco vence o mais forte entendeu? se jogar Panamá e Brasil no vôlei, no basquete no que quer que seja, não vai ganhar do Brasil no futebol pode até vencer uma zero lá e se trancar e não tomar gol mas no futebol não tem essa não né? nós vamos, não como franca atirador, vamos encarar os casos com igualdade pode ser que tenha um revés mas também não é o fim do mundo não eu falo que assim, é, a partir do momento que você entrou em campo, assim, ali é 8 contra 8 e vai ganhar o que errar menos. Nós temos oito de um lado que tem uma história fantástica, que é o boa Que tem jogadores que já passaram por tudo que tinha que passar. Já foram campeão brasileiro de 7. Já foram campeão nacional, já foram campeão internacional Jogaram fora, teve jogador profissional Tem o William com uma bagagem Monstruosa Que joga para vocês também Então eu falo assim é, é, Tem uma, uma, uma história dos dois lados Então não tem jogador bobo É igual o Primeiro jogo Eu tava comentando hoje com o Mari... Amário ah, Eu fui buscar o João Que é o meu operador aqui Vem aqui João sai da... Tira o negócio orelha, vem aqui esse aqui é o meu filho, Esse aqui é o homem que coloca todas essas coisas para funcionar. Aí, porque eu não sei mexer nesse trem, não. Eu, para mim, eu sei falar aqui mais ou menos ainda. Eu engano aqui o um povo. Mas é esse homem aqui que cuida de mim ali. Ó. tá ali, os meninos estão vendo aqui. Que é ele que cuida. João, um abraço. Obrigado, meu querido. Então, eu falo assim. A gente estava conversando lá com a Marido. Eu falei, eu, o Alan, que os, as oito equipes com melhor estrutura em Londrina hoje... Passaram na Copa Londrina. Porque você pega Ferrari do, do, do Eloy, você pega Sambreja, você pega Fama, você pega o Bagagem, você pega o Boleiragem, você pega a equipe dos meninos aqui da nova opção, da UDV. São equipes que vêm fazendo um trabalho, Alain, diferente daquilo que nós víamos no Amador. Antigamente a gente viu o Eloy no campo. O Eloy no campo, ele nunca, todo mundo sabe que ele nunca foi um homem de segurar dinheiro. Ele gosta de título e ele gasta para isso. É igual Alan falou, todos recebem. Hoje o time do Ferrari, se olha o time do Ferrari, é uma máquina do, do, do, de um time. Mas não conseguiu passar nas quartas e finais. Então, mas a estrutura das equipes, Alan, hoje, eu até estava comentando com a Maria, eu, se pegar essas quatro equipes que passou, as oito, eu vou pegar até mais, até uma ampara 30, que passou, tem mais condição do que um time da série C. Eu estou falando sério. Você pega essas equipes, tem fisioterapeuta na beira do campo, tem massagista na beira do campo, tem fisioterapeuta, tem é, é preparador físico, as equipes sobem para o campo antes para aquecer. Não, aquele, não é aquela, aquele oba-oba. De, ah, vamos lá. Um, o Pai Nosso está no céu santificado. Seja o vosso nome. A de Cristo, de graça, amém. Ah. E vai lá chutar a bola frio. Isso não existe mais. Você vê isso em equipes amadoras mesmo. É amador do amador. Porque a equipe amadora hoje, o Sim sabe. Alan sabe. Vai, sobe para aquecer, meu amigo. Chega mais cedo. Tem horário e é compromisso. Vou dar um exemplo. A equipe do... Sambreja Semana passada Semana passada Chegou contado no campo Os jogadores começou a chegar Por conta de atraso na empresa Porque foi o primeiro jogo A hora que os caras chegaram Estava 2 a 0 para os caras E ressaltando aqui ao vivo Eu fui contratado Pela equipe do Sambreja A semana passada Para fazer a transmissão então, às vezes, o pessoal olha lá e fala, nossa, é um puxa-saquismo do Sambreja, meu amigo. Se você me contratar, eu vou narrar gol da sua equipe com o maior tesão do mundo. Peço desculpas até. Por alguma narração que saiu ali, gol, gol. E a hora que o Vandinho fez o gol, mas é quem está me pagando lá. Mas tá certo, Certeza. E só pra você ter uma ideia, nós batemos recorde a semana passada. Nós tivemos 680 pessoas ao vivo comigo. No Instagram. De um jogo amador, olha lá. 680 pessoas num jogo amador vendo esse taco a cuera aqui, ó, essa merda aqui, esse cidadão aqui, ó, narrando um jogo. Anarra bem? Não sei. Mas tava lá. Só que a hora que todo mundo ouviu o gol da equipe do Sambreja, pode ter certeza que se emocionou do lado de lá. Pode falar. Lá. Diego, ó, você falou um negócio aí que bem legal. Você é, Dizendo a estrutura do Sambreja, hoje, é, fiquei ausente um tempo, agora estou acompanhando tudo. O futebol, é, estando informado mais, assim, futebol de Londrina, o futebol amador. E se, ó, os caras que jogam amador, às vezes tem cara que às vezes ele tenta profissional, tenta jogar, não vem, às vezes ele acaba indo para um time amador desse e ele acaba estacionando ali porque Por causa da estrutura que tem e acaba recebendo. Se hoje, uma molecada que está começando agora a jogar, e de repente ele foi para um clube e não conseguiu, e se ele jogar um amador hoje, aqui em Londrina, da maneira que está, e ele ganhando, ele consegue dar uma estruturadinha na vida dele. Porque, às vezes, o cara faz três, quatro jogos na semana, cinco jogos, e isso ganhando um dinheiro no amador. Porque a maioria dos caras que jogam, eles jogam um amador e tem seu emprego por fora. Então, se eles souberem usar a cabeça com isso, porque hoje, igual você falou, estão treinando, tem fisioterapeuta, tem tudo, então tem uma estrutura por trás disso. Eles conseguem ganhar um dinheiro ali na bola, saber investir para no futuro deles, eles conseguir construir algo. Oh, eu, eu não vou dar nomes, eu acho aí até é, antiético, mas tem jogador em Londrina que o trabalho dele virou, eu estou trabalhando eu, eu trabalho aqui tá ele joga de segunda ele ganha dinheiro de terça ele ganha dinheiro quarta ele ganha dinheiro quinta ele ganha dinheiro sexta ganha dinheiro no sábado ele, ele faz um jogo de manhã e uma tarde, tarde e ganha dinheiro no domingo ele joga de manhã um futebol sete ou um uma, uma copa evolução e vai para a madura à tarde e leva dinheiro Somando essa brincadeira, Alain, ele leva 250 por jogo. Nós estamos falando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui nós estamos falando em quatro jogos, aqui já deu mil. Mais mil, deu dois, dois, 250. Por então, mês, para fazer o que gosta. Para fazer o que gosta. E, e se tiver cabeça e souber investir, lá no futuro ele consegue co construir algo. Mas isso oh, tem que ter. O homem agora é o rei do Bitcoin, é? ali, ó. Ah. E esse homem, esse homem, ele tá agora, viu? Assim, o homem tá agora até assim, ó. É, siga o pai, vamos lá, é aqui, ó. Segue não sei quem, vamos fazer. Ele, o homem tava lá, ó. Vem aqui, porque nós... Aqui, ó, tive um, um, um lucro de não sei quanto. O tênis do pai chegou aqui por causa do lucro do não sei o quê. Aí daqui a pouco o homem aparece assim. O pai tomou a ré de seis fala aí a porra, da brincadeira e dos investimentos aí também não eu, eu, eu tava, eu não tava querendo citar esse exemplo assim mas não, eu fui na tipo não não, lá, é, não não assim não eu entendi porque hoje eu digo assim com o tempo eu consegui mudar minha visão né minha maneira de ser então eu vejo hoje a molecada jogando muito futebol e tipo se eu tivesse a cabeça que eu tinha lá atrás porque eu ganhei um dinheiro lá atrás também eu poderia ter feito diferente então, essa molecada hoje, eles ganham muito mais dinheiro do que lá atrás. Ganham, lógico, se a gente vê também, o mundo mudou, as coisas ficaram mais caras, e, enfim, lógico que ia ganhar mais. Mas, é brincadeira que você está fazendo assim, por isso que eu tô um pouco meio assim, afastado do futebol, porque eu estou estudando muito, fico dia, meu, eu fico dia e noite, eu acordo e durmo estudando sobre investimento de criptomoedas, que... Para mim é o mercado do futuro. Vocês podem escrever o que eu estou falando aqui hoje. É o mercado do futuro. Daqui um dia vocês vão. Daqui uns anos vocês vão chegar em algum lugar e vai pagar. Você pode pagar em dinheiro ou você pode pagar em criptomoeda. Então é assim, faz parte. Você ganha, daqui a pouco. Porque tem gente, dia, que às vezes só quer mostrar, pô, ganhei, ganhei, ganhei. Mas perde também. Só que o importante é no final do mês você fazer aquele cálculo e está positivo. É, na verdade é essa situação, porque eu achei interessante essa situação mesmo, porque tem muita gente que coloca lá, ah, o pai hoje faturou tanto, principalmente os, os senhores inventores da roda, né da porque tem um monte de, de situação assim, e o povo agora é, é mentor, tem os mentores o Wilson é o mentor da bola. Sim. Quem passou por esse homem, o que esse homem faz, então é mentor da bola. Ele e aqui é o sabe o que está fazendo. Não é igual uns e outros que vai na internet, principalmente nesse ramo sim. de aplicações. Eu falo, Alain, porque eu perdi dinheiro, tá? Diego, Espera. Eu perdi dinheiro daquela situação de ficar olhando os pauzinhos subir lá e, e, e, e tal. E que você tem que ficar muito prestar atenção nos gráficos. Sim. E eu não prestei atenção e não sabia também, Wilson. E eu fui fazendo meio... Por conta, igual você falou, tem que estudar mesmo. E eu acho que é o, é o futuro. E, e, e você tá certo mesmo, Ana. Tem que, é, às vezes, abrir mão de algumas coisas para você poder, é, é, lá na frente, ter um futuro brilhante, até mesmo para se resguardar por causa da família. Que diga -se de passagem, seu filho é lindo, sua filha é um espetáculo. E, e coloca uma luvinha na mão dela, porque daí o espelho não fica manchado. Tá? Você vê que ah, eu não sigo é você, bom, não. Né? <risos> você vê que eu não sigo, não. Então, coloca lá, porque senão você não vai vencer. Ela, não é, mais espelho. ela é demais, ela é demais. E assim, Diego, eu, foi tudo através do futebol. Até mesmo esse negócio de moeda talvez, assim, é, não joguei profissional, mas o futebol te proporciona muitas coisas. Então, e isso, hoje eu tô nesse mercado também, é uma história assim, meio particular minha que aconteceu, mas foi por causa do futebol. Foi por causa do futebol. Eu jogando num lugar, machuquei, não podia jogar, o cara chegou e falou assim, Alan, eu estou vendo que você gosta muito de ler livro, você não quer um livro? Ele me deu um livro de criptomoeda, e eu com a perna machucada, comecei a ler, eu peguei gosto por leitura e fui ler um livro de criptomoeda, então, tipo, e de lá para cá, eu, eu gostei muito, entendeu, Diego? Então, o futebol, assim, e ele só me trouxe esse livro porque ele, todo dia, eu jogava todo dia, ele ia só para me assistir jogar, ele falou assim, eu só vim aqui só para ver você jogar, porque eu gosto de ver você jogar, então, você vê, o futebol ele ganhou um livro da mãe dele e me deu o um livro, porque eu gostava de leitura. Então, através disso, você vê, mas foi por causa da bola. Aí, o senhor, tá vendo? E o senhor, e aí? Terça-feira, quarta-feira. Ah, falar nisso, é, o Diego vem no programa, terça-feira? Então, ficou de confirmar, né? Ele tá em São Paulo resolvendo uns negócios profissionais. Confirmo com ah, você. Vou falar uma coisa com você. esse homem tá, tá, o meu tá aqui. tá aparecendo o o Diego lá também da, da Game da, Over. Do, do Game Over. esse homem tem hora que ele tá aqui. daqui a pouco ele tá em Campinas. aí a hora que você pensa que ele tá em Campinas, ele tá em Florianópolis. é outro que eu sigo também. eu só fico vendo ele aqui assim, ó. da, da, da, da é, como é que chama? Ele? É a a a firma dele lá Perto do Bradesco ali da, da, da Tiradentes. Game over, não é? Não, esse é o, time da, é o nome do time dele, é o nome da, da empresa dele. É venda de carro lá. que da... Venda car, venda car. A venda car, venda car do Diego. Ó, oh, não tô ganhando nada do Diego pra falar isso aí não, viu? Não tô ganhando nada não. Mas já que nós estamos falando, quer vender teu carro com menos de 30 minutos, vai na venda car e fala com o Diego lá, o pessoal ali na Tiradentes. Do, e quase do lado do bradesco ali da tiradentes em frente ao colégio mãe de deus ali no... lado do, do lado do mcdonald's do lado do mcdonald's eu não queria falar gente. vai propagando o mcdonald's Ursinho. fala pro McDonald's, assim. <risos> <O ursinho, risos> né? McDonald's mandar um é, eu ursinho. oh jesus <risos> e eu nem como esse lanche mas rapaziada é, hoje nós tivemos um papo legal um papo gostoso é, teve muita gente que não sabe da história do, não sabia da história do gremin porque eu falo que é, eu que vivenciei ali eu que tive ali dentro rapaz, o que esse homem faz ali ali é, é, é uma coisa fora do normal eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele porque eu acho que é, é, é, lá é muita gente em cima dele falando e querendo falar e tudo a gente acaba não ficando muito sozinho então vou aproveitar esse momento Iusinho, e te agradecer tudo que você fez pelo meu filho, tudo que você fez por todos esses meninos que passaram pela pela pela, pela estrutura do Brenin e saiba que você é um dos responsáveis por todas essas crianças que passaram por você dessas pessoas terem o caráter que tem hoje. Você é o espelho de muitas crianças que já passaram por você e dessas crianças que com você está. E saiba que nós, pais, deixamos os nossos filhos com você porque a gente confia em você, na sua índole e no seu profissionalismo. Muitos te criticam pela tua língua, pelo que você fala, mas não sabe que você fala porque você é verdadeiro. E eu prefiro mil vezes a gente quebrar o pau aqui agora... Mas resolver sair de braço dado lá, igual muitas vezes a gente fez. Porque ninguém concorda 100% com ninguém. E cada um tem um posicionamento. Então saiba que eu sou grato a você. E eu tenho certeza que essas palavras que eu acabei de dizer aqui para você, muitos pais quis te dizer e não teve oportunidade. Você é monstro. Você é uma pessoa ímpar. E Deus opera em sua vida. Porque você cuida de crianças. Você cuida de pessoas. Então, meu amigo erga a cabeça, você é uma pessoa que tem que andar de cabeça erguida nessa Londrina, porque Londrina deve muito a você, de coração, meu muito obrigado, e saiba que eu sou seu fã, e você mora dentro do meu coração, eu nunca falei isso para você. Muito obrigado, obrigado pelas palavras, isso aí nos deixa felizes, que dá força para continuar trabalhando, eu, às vezes as pessoas me julgam, até me condenam, pela forma que eu sou, né? Ninguém me vê sorrindo, brincando, até a forma de cumprimentar, às vezes não cumprimento, mas é meu jeito, eu sou introvertido. Mas a partir do momento que passa a conviver comigo diariamente, vê as, as virtudes que eu tenho, porque até então as pessoas apontam só os defeitos. Mas eu, assim, me orgulho do trabalho que faço, sim, mas o reconhecimento é bem pouco, a gratidão menor ainda, principalmente por aquele... Inúmeros meninos que passam por você, pelos pais, né? que quando estão num clube não vou generalizar você manda uma mensagem no direct porque às vezes ele muda de celular todo mês ele visualiza não te responde mas isso aí também já estou acostumado né o futebol eu sempre digo gratidão é uma palavra que inexiste mas na tocante ao orgulho eu poderia estar numa situação social bem melhor não estou porque eu falo o que eu acho e também não vendo mentiras eu poderia muito bem chegar a falar para o pai do Alan, ó, vou levar para o Flamengo, pro Desportivo Brasil, só que tem que dar 10 mil, porque ele vai ficar 15 dias lá, todo mundo fica uma semana. E pegar e arrumar, arrumar alguma coisa com alguém. Estou citando o nome do clube, não estou dizendo que com esses clubes isso, mas não, só um sim. exemplo. Eu nunca fiz isso. Como também já teve pai que me ofereceu, falou, olha, eu, você vai pôr meu filho para jogar vou. Se ele tiver qualidade, vai. Não, porque é a situação assim. Comigo não funciona. No PSDC eu tive propostas indecentes. Nunca aceitei, nunca aceitei. E como também nunca vou aceitar. Tem colegas meus que aceitam, mas não acho que eles estão errados. Sabe porque eles não obrigam ninguém a dar. Eu sempre falo, tem um que gosta demais, né, de dinheiro é o canário. Mas eu nunca vi o canário obrigar alguém a dar a ele. Nunca vi. Eu falei né? com o canário agora. Né? Ele é, tava lá na é, Dá um abraço no canário, de lá. E falei que ele é lenda. Ele, é, ele tem que vir aqui. Gente boa demais. Um assim, um, da, um dos amigos que eu tenho no futebol é ele mas eu nunca ouvi o Canário obrigar, ninguém fazer os caras faz porque quer, né? e eu nunca peguei. até então, o Canário fala, olha, você nome que tem, você teria que fazer isso aí. Não faço, não faço, mas é meu jeito, não desmereço quem faz, desde que não obrigue, eu sempre tento andar pela linha reta. Às vezes eu passo sufoco, você já como que sabe, em muito sentido, mas aí falo, pô se eu tivesse feito aquilo, não estaria nessa situação, mas... Também não tem problema, à noite eu chego em casa, eu durmo tranquilamente, como você disse, eu entro e saio em qualquer lugar, sem ter medo, sem perguntar quem está lá, quem não está, vou. Mas também a forma de tratar seu filho qualquer atleta, não é favor, não é obrigação, nós temos que tratar bem. Dentro do campo, lógico que eu sorriso porque então eu vou cobrar bastante, mas não, as pessoas às vezes falam, o Wilson xinga, Nunca, você que comigo, sabe, eu nunca xinguei, eu falo alto. Aqueles palavrão que é normal de futebol, pega. futebol faz, né? faz parte. Exato. Né? Mas assim, xingar, xingar não. É a minha forma de ser. Mas ficou muito contente pela palavra. O Alain fazia muito tempo que eu não via, né? eu ouvia falar bastante dele aí, nos últimos tempos, aí mas... Olha, ele jogou no sub-15 contra o Greminho. O Greminho polivalente, cara, jogo difícil, hein? Verdade. Muito difícil. Eles foram uma vez, o time deles era, foi até campeão, no primeiro semestre, no segundo, foi o Greminho. Né? No primeiro semestre eles decidiram contra o Jair, nós também. Foi é, é isso mesmo. Eles foram com o time lá, o Grêmio foi uma vez no gol, arrumamos, fizemos um gol, eles foram 50, não fizeram, mas como eu disse, lá no Grêmio era difícil jogar, <risos> continua sendo difícil, mas é um prazer estar aqui com ele, é um prazer estar com você, o convite, fiquei muito feliz quando você me convidou, era para ter vindo na terça, não deu, e mandou um abraço para o velt também, que trabalha comigo, que é meu braço direito, pessoa que tem uma confiança enorme, o pessoal do Sambreja, que deve estar nos acompanhando também, e temos aí um jogo importante, domingo, pela Copa Evolução, e na quarta... Na terça pelo 40 e na quarta pelo pela Copa Londrina, semifinal contra o Fama. Né? E vamos né, também fazer o Sambreja virar um pouquinho de história no futebol londrinense. Ela, você acha que o homem é fácil ou não? O homem joga com jogo decisivo domingo, o quarentinha na terça e vai com a pedreira na quarta-feira, dá uma olhada para você ver. Não, é isso que está que acontecendo com o sim. A história dele lá atrás já diz por por si só, né? Então ele já tem todo um currículo lá atrás e isso que está acontecendo para ele não é nenhuma novidade. É mérito dele porque é, eu eu vejo e penso assim que um treinador na beira do campo, num futebol amador e que tem um conhecimento faz muita diferença, ainda mais quando você tem você consegue enxergar dentro do jogo tudo o que está acontecendo, que diferente de você estar tá ali na, na beira do campo, só apenas fazendo substituição, vem você, sai você, ele consegue ter uma leitura boa de jogo. Então, é o Sambreja que está onde está, não só os jogadores, mas muito mérito do Wilson também. É, a gente fala que é, é, em Londrina são poucos que sabem realmente o que estão fazendo na beira do campo. sim Tem muitos que, igual você falou, só fica parecendo o guarda de trânsito. Fica assim, vem, vem, vem, volar, vem, não sabe nem o nome do atleta, o que está que, que, que jogando para ele. O Iucinho chama todo mundo pelo nome, todos, ele conhece todos os atletas dele. E é uma das coisas, das, das virtudes que eu vejo no Iucinho, que todos os jogadores dele sabem o nome dos seus companheiros também que estão dentro de campo. Não é, ô Zé, ô mano, ô primo, ué, todo mundo tem nome. Eu falo que é mais fácil eu virar e falar assim, Alain, e tum, jogar essa bola para você, do que, ô oh, mano, ô oh, mano vai olhar todo mundo. Alain, ninguém sabe quem que é Alan. só vai saber quem é o Alan a hora que o Alain é lá na bola. Sim. Mas até eles se ligarem nisso, a jogada já foi feita, já foi desenhada muita coisa. Então eu falo que é, é, é, é difícil, muitos querem ser. Mas ninguém quer passar o que a gente passa na beira de um campo ou as necessidades que a gente passa. Então, é, é isso que é o legado que fica. E eu queria mandar um abraço agora para os nossos patrocinadores, a Betel Veículos. A Betel Veículos fica na vida da JK, próximo a, ao Madureira ali. E você vai falar com o Ban, no telefone 439-9993-5000. Esse é o cara que você deve falar. Coloca lá de novo para mim, João, da Betel. Pensou no carro, Alain? Eu vi que você vendeu um Audi esses dias. O homem está terrível também, viu? É, é, vai comprar um carro semi-novo com procedência e qualidade. Betel Veículos. Fala lá com o nosso amigo Ban. Não esqueça o telefone. É o 9993 -500. Vamos ao próximo. Aqui assim, ó, tudo ao vivo mesmo. Nós já fala. Olha lá, PRL Esportes. Pensou em uniformes esportivos. PRL Esportes, fala lá com o Paulão ou com o William, que ficou de mandar para a minha arte, eu já cobro ao vivo também, tá? Ficou de mandar para a minha arte, não mandou, então nós vamos usando essa daí mesmo. Lá no 43996736507. É lá com o Paulão e com o William. E nós temos também o nosso patrocinador. Esse homem é monstro, Alain. Você que precisa de um fisioterapeuta para te colocar em ordem, esse homem ele faz palmilha... Palmilha, ele olha a sua pisada, se está correto, se não está. Ele faz toda a parte de verificação, de soltar a musculatura, quadril. É, o homem é monstro. E é o fisioterapeuta que vem me acompanhando desde quando eu tenho escolinha. Vinícius Coelho, você vai ligar para ele no telefone 43 996210075. 0075. Esse é monstro, Vinícius Coelho. Não perca, faça uma avaliação com ele que você vai ver. Esse homem fez o vô da minha esposa andá-la. Ele ficou 45 dias internado, ele saiu que ele não andava, ele não tinha força. Esse homem fez o velho andar. Então eu falo que ele é monstro. Porque ele tirou um velho, até que é preguiçoso, que era o um vô. Não queria nada, você já tinha que se entregue já. Ele fez o homem andar. Vamos lá, João, para o próximo. Esse daí é o homem que cuida do cabelo do pai, olha lá. Ó, oh, Magal Cabeleireiros, no 43999058232. Esse homem que cuida. Ó, oh, tá vendo isso aqui? Tudo arrumadinho? Mentira! Tá na hora de ir lá de novo já. O jabá tá, tá, tá acabando também, viu? E temos também a Academia Madureira Taekwondo. Você que quer ter uma estrutura pro seu filho, melhor Academia de Londrina, melhor estrutura, e ali você treina com técnico olímpico, meu amigo. Ali você tem disciplina, autocontrole e, acima de tudo, o respeito com o próximo. Quer colocar teu filho para fazer um esporte, uma artes marciais? A Academia Madureira de Taekwondo fica ali na JK, próximo também ao Banda Betel Veículos. Um abraço à dona Liana, que é a proprietária, e ao Gran Mestre Madureira, que também é meu mestre de Taekwondo. E vamos finalizar... Ah, não, Iucinho, agora eu quero que você fale os seus patrocinadores, porque sem os seus patrocinadores você também não é nada, moço. Os homens ajudam você. Você tem que falar. Filma aqui no Sim e vamos falar quais são os patrocinadores do... do... do, do Greminho, sim Se eu pudesse ter a quantidade que você tem, estaria bom. Na realidade, eu não tenho. <risos> tem, é, eu vou ter que falar dos dois que estão na camisa aqui, que é a Carilu, essa é a patrocinadora é minha mesmo, já, aliás, do Greminho já 20 anos, né? e a Carilu que é parceira. E mandar um abraço para é, o Cadu. O Cadu também é um parceiraço, lá seu Arlindo, sempre é, é, é, patrocinando e, e ajudando as equipes sérias. E sempre apoia um projeto que tem futuro. Vai, sim, desculpa sim, o desculpa. Cadu, parceiro, né? amigo particular também. A Unipax, que sempre colaborou conosco. Esses dois aí, são os, assim, os outros é, são parceiros de participação bem pequena, né? não que esses aqui sejam grandes, não estou aqui, vai falar que está depreciando, falar que nós não somos grandes, não, não é, que se fosse de verdade, verdade, eu ia falar, eu ia vir estampado aqui na camisa, mas é, mais ou menos. É isso aí, Alan. Tem parceiro, já dá o nome do seu parceiro lá da criptomoeda. Você tá fazendo propaganda não, com o homem lá, ué? Já faz propaganda com o homem aqui também. Aqui é assim, filho. Já co coloca o nome do homem aí para ajudar o povo. E eu vou começar a seguir esse homem aí, eu vou entrar nesse negócio aí também. Depois não vai conversar. Não, no mercado de criptomoeda, ele para mim é o número um. É o Diegão lá, mas o que eu queria exaltar aqui mesmo aqui é o R10, né? Que é R10... LG Encomendas, que é o time do Rodrigo. Do que era cur... para estar aqui, tá, é. Era para estar aqui junto, só que ele teve um compromisso em Curitiba, por isso que o, Alan, o Rodrigo não está aqui. Tá? Que era para vir junto com você realmente para a gente fazer aquela casadinha. Que é o time no fut 7, no, no fut 7 é o que eu jogo, como eu disse, é o que eu sempre vou jogar, então é o R10 LG Encomendas e no futebol do gramado assim de campo assim é o é o célula que são esses dois times assim é os é os que vão dizer assim que nos patrocina né porque eu jogo com eles dão toda uma estrutura muito boa é o célula então e o R10 LG C, LG encomendas fala fala um pouquinho da, da, da, da de como está a equipe do R10 também lá no no 7 que a gente ainda acabou nem dar uma pincelada meio por cima para gente então lá disputamos a final do primeiro turno, né? Perdemos a final. Agora jogamos dois jogos, ganhamos dois jogos, um for demos WO lá porque teve um negócio de extra campo lá, não sei te dizer bem o que é porque eu não fico muito nem muita a par disso, Eu meu papel eu só vou lá jogar. Então, mas estamos bem, né? Estamos bem lá no fut7 e agora o mês que vem vamos jogar o Campeonato Paranaense em Vaiporã, né, pelo fut7 lá. Mas está legal, é um, é um time que, que eu gosto muito e aproveitar a oportunidade já, que senão chegar em casa eu vou apanhar. faz igual todo mundo falar, queria mandar um abraço para a minha esposa, para Bruna, para Fabrício, para minha filha Heloísa, pra minha mãe que está assistindo, para a Marli, para o Aldo, que, que estão acompanhando também, o Diniz, o Thiago o Diniz e a rapaziada toda lá da Canela lá também. Lá. Na próxima oportunidade, eu quero ter um menino aqui. Eu ah. ia falar pra você trazer ele, mas foi muito em cima da hora A situação, mas nós vamos marcar ah, ele... eu, quero, eu quero ele aqui Porque é, é, é, é, Eu gosto muito dele e ele tava fazendo um trabalho De youtuber, fazendo uma, uma situação Ele, o Fonseca ah. e, e fazendo aquela bagunça, eu quero bater uma resenha com ele Mas eu quero que você esteja junto <risos> com ele Porque ele sozinho aqui vai, vai dar um troço No moleque aqui E o pai tamo do lado vai ficar melhor Nós vamos pôr uma resenha gostosa ah, ah, Diego, eu fico feliz eu fico, De verdade, fico muito feliz mesmo Né? Por você já estar tá fazendo esse convite para ele. Ele é bem vergonhoso, bem tímido, mas tem que... É, ele gosta de gravar vídeo para o canal, assim, mas é diferente de você estar tá ao vivo aqui falando para várias pessoas. então Mas ele vai se soltando e eu obrigado pelo convite e ele vai vir sim. E vou falar uma coisa agora para você de coração. É, você, ela é uma pessoa que eu aprendi a admirar e gostar muito. Tem muita gente que fala muita coisa a seu respeito. O Alain é briguento, o Alain caça confusão, o Alain não sei o que, não respeita ninguém, o Alan não sei, não sei quanto. Eu vou totalmente contra, eu sinto tudo isso com o Alain. O Alain nunca me faltou com respeito. O Alain, ele sempre, quando eu precisei chamar a atenção dele jogando, foi uma das pessoas que sempre esteve do meu lado me ajudando a organizar a situação. Já eu fiz o convite várias vezes para ir na minha casa jantar. Coisa que na minha casa não entra qualquer um. Porque eu acho que a minha casa é sagrada, é lugar sagrado. Então entra quem eu quero e quem eu amo e quem eu tenho uma consideração. Então saiba que é, é, é, é de coração quando eu te chamo. mesmo eu Não estou fazendo médio não, porque eu não tenho que fazer médio com você. Tá? E saiba que quando você precisou e quando você precisar, eu estou de longe e ao mesmo tempo perto nunca fiquei sem perguntar como estava, se estava precisando de alguma coisa ou se tinha algum problema para a gente poder resolver. O Thierry é prova disso. Sim. Muitas vezes eu liguei para o Thierry e falei, Thierry, como é que está? Está tudo bem? Vamos lá e tudo. Então saiba que você mora no meu coração. Você é um cara que tem meu respeito. Independente de qualquer coisa que falam, que, que aconteça, você tem meu respeito. Então saiba que você é um dos poucos... Que tenho o meu respeito dentro do futebol. Independente de qualquer coisa. Quando eu falo, ô oh, meu irmão, beleza, é porque é o sentimento que eu tenho. Então é de coração, muito obrigado por vocês dois terem vindo aqui no meu programa. Porque como eu falei, ter Bandinho, ter GG, que foi o, os primeiros. E ter vocês aqui, pra mim é uma honra. Então muito obrigado, Lucinho, muito obrigado, Alain. E é de coração. Te amo, moleque. Você é um cara fera, monstro. Tá? Diego, ó, eu fico eu fico feliz pelas suas palavras é, e o fato das pessoas falarem assim de mim. Se o maior de todos, que é Deus, não agradou, não agradou a todo mundo, quem sou eu para vir querer agradar aqui na Terra? E também não estou aqui para fazer esse papel de querer agradar ninguém. Goste de mim, não goste, para mim, minha vida não vai mudar. Eu gosto, então já ah, é então, importante, já está tudo certo. E, e isso para mim é o que importa. Para mim, hoje eu não vejo quantidade, eu vejo qualidade. Então, se poucas pessoas gostam, para mim está ótimo. Para mim, pouco importa se as pessoas falam mal. E, de alguns assuntos particulares meus, um dia eu vou até contar no YouTube, porque eu sei que talvez isso possa mudar a vida de muita pessoa, ajudar, mas isso é um dia lá no YouTube. Mas eu vou tudo contar bem, a hora certa e lugar certo. Na e hora se hora precisar de mim, eu estou à disposição. Com certeza. Tá? Beleza. Então, eu queria mandar, igual eu falei, um abraço e muito obrigado para o Ilcinho, muito obrigado para o Alan. E a gente vai encerrando mais um programa Londra Esporte. É de coração aberto que fechamos mais um programa. E volto a dizer, a equipe do Curitiba e a equipe do Pascolate. Deus no coração, que Deus abençoe vocês e estejam amparando as duas equipes e que aqui não teve maldade. E não teve nenhum ressentimento. Muito pelo contrário, as portas estão abertas para todos vocês. E um beijo do gordo e até acho que vem um programa no sábado. Sabe com quem? Com tinta, tinta meu amigo. O goleiro que mais tem narração minha. E mais o menino, o goleiro João da equipe do violim. Que foi campeão agora no final de semana de uma de um, de um de um torneio aí então um beijo do gordo e até sábado ou terça-feira